diante da Mãe Maria, que é puro amor, doçura e benevolência. Perceba uma intensa luz que a partir dela te envolve com todo o seu ser. Envolva-se em seu manto sagrado, e sinta a paz em seu coração. Intencione se conectar ao coração da Mãe Maria através do seu coração. Sinta quanta amorosidade e ternura há no olhar dessa mãe. Essa amorosidade e ternura toca profundamente a sua alma. Essa paz, o amor, a doçura, a gentileza percorre todo o seu ser. Expanda essas sensações e leve para todas as suas células, expanda mais o seu coração e receba mais do coração dessa grande mãe, se abra para receber ainda mais dessa frequência de luz e de amor, aliviando suas tristezas, suas dores e sofrimentos, como um bálsamo. Ela derrama sobre você uma graça que há tanto tempo vem sonhando. Você sente uma imensa gratidão tomando conta de todo o seu ser e se conscientiza que sempre poderá contar com o amparo e a proteção de Mãe Maria. Gratidão, gratidão, gratidão.